Será que as empresas de empréstimos coletivos são interessantes para os investidores e oferecem um potencial de rentabilidade interessante? Ou será que, pelo contrário, todos estes processos de regeneração que também se têm vindo a assistir trazem preocupações para os investidores e trazem um risco acrescido para cada um de nós? É isso que vamos falar já a seguir.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 Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. No âmbito aqui de um pedido que fiz aos subscritores do blog dos investimentos lucrativos para sugerirem temas para maio, que okay? em maio são os subscritores dos investimentos lucrativos que fazem todo o conteúdo aqui do canal. E o Vitor Santos trouxe aqui um tema bastante interessante sobre as peer-to-peer sobre estas empresas de empréstimos coletivos, ou como são conhecidas também como crowdfunding, crowdlending, p 2 p existem vários termos a definir estas empresas, e, e o Vitor perguntava aqui se, dado alguns processos que têm havido de também regeneração na, nestas empresas, se continuam a ser interessantes, ou se os riscos que têm vindo a aparecer neste âmbito não compensam os potenciais ganhos com estas empresas, ok? É uma pergunta muito interessante e que eu queria trazer aqui hoje para discussão para que tu também percebas desse lado os riscos inerentes aos P2P, peer-to-peer, -peer, empréstimos coletivos, crowdfunding, que nem sempre os riscos podem vir a compensar os potenciais ganhos que temos, ok? Eu tenho vindo a chamar muito a atenção das pessoas para isto, as pessoas iludem-se com uma forma fácil de investir que fica à distância do clique, de um clique no nosso telemóvel e as pessoas iludem-se com os potenciais ganhos de forma fácil. Há empréstimos coletivos a render às vezes 10%, alguns até prometem mais do que isso e as pessoas iludem-se, e olha bem para a palavra que estou a usar, iludem-se com esse potencial ganho. Se fosse fácil... Nós lucrarmos 10% ao ano, mais de 10% ao ano, com empréstimos coletivos numa base consistente, então, meus amigos, ninguém precisava estar na bolsa de valores ou a, a investir em imobiliário ou em negócios de forma privada, que, cujo processo de análise é bem mais desafiante. E se tudo fosse simples, toda a gente era milionário, ok? Muito facilmente. Por isso, cuidado com isso, cuidado com as promessas de grandes rentabilidades com empréstimos coletivos porque empréstimos coletivos são sim mais arriscados do que outro tipo de investimentos eu diria que num, num gráfico, numa base de, de análise de risco dos vários tipos de investimentos que existem em que claro está na base os, os ativos mais seguros todos com risco praticamente zero são o aqueles ligados ao Estado, okay? em que o Estado cobre o fundo investido, por isso, no caso português, certificados da forra e certificados de tesouro, e em que aqui, no máximo, então os outros instrumentos, eu diria que os empréstimos coletivos estão muito próximos aqui do topo. Okay? Por isso, muito cuidado com isso. É realmente um tipo de investimento que traz um grande risco para os investidores. Nós precisamos ter isto em atenção e o que tem acontecido, seja na raiz ou noutro tipo de plataforma qualquer, pode repetir-se no futuro. É que nós estamos sempre a olhar para a rentabilidade e de repente esquecemos que os empréstimos podem... As empresas podem não conseguir pagar os empréstimos, ficam insolventes e o nosso empréstimo vai-se à vida. Okay? Puseste lá... 20, 30, 40, 50 euros, 100 euros, 1000 euros, o que foi, ou apenas 10 euros, o que quer que seja, tu colocas lá, recebes o juro no, no mês, no mês seguinte também recebes, no outro mês também recebes, no outro mês também recebes, e de repente a empresa uh, fica insolvente, em não consegue pagar o, o seu empréstimo e tu vês tudo ok? Não vês rigorosamente nada e, e a rentabilidade que te era prometida lá se foi colocar um na baixo É muito importante nós considerarmos que empréstimos coletivos trazem risco associado, ok? Não existe aqui um, empresas de empréstimos coletivos com risco zero, isso não existe, tira lá o cabelinho da chuva, e mesmo que às vezes possa parecer que as coisas estão a correr muito bem no início, eventualmente, se um empréstimo for à vida, de repente a tua rentabilidade é altamente impactada, ok? Claro está que para diminuir este, este potencial de perda deves diversificar os teus investimentos. Quanto, em princípio, quanto mais empréstimos coletivos tu tiveres na tua carteira, quanto mais empresas tu emprestar, mais segurança trazes à tua carteira, porque se uma delas falir e não conseguir pagar o empréstimo, tu tens as outras todas que estão a pagar Mas lembra-te sempre desta questão que basta uma delas deixar de pagar o empréstimo e aqueles 5% de rentabilidade prometidos, 8%, 12% de rentabilidade prometidos, passam a ser zero. Okay? Passam a representar 0% de rentabilidade na tua carteira e, na verdade, é uma perda de capital para ti. Muito cuidado com isso e queria-te trazer aqui esta ideia para hoje de que os empréstimos coletivos trazem algum risco associado. Qualquer das formas, eu também tenho uma pequeníssima, pequen... ínfima, ínfima, ínfima porcentagem do meu portfólio investido em peer-to-peer. -peer. Já falei anteriormente no caso da RAISE. Apesar que tenho vindo a retirar cada vez mais e a ritmo mais acelerado o dinheiro de lá, já não acredito tanto no projeto como acreditava há, há, há dois, três anos atrás, ok? E tenho vindo a alocar esse dinheiro aos bocadinhos para outra empresa de empréstimos coletivos que eu pessoalmente considero muito melhor, que é a GoParity. Okay? Muito melhor no sentido mais pessoal. Okay? E agora faz tu a tua própria análise, mas para mim é muito mais interessante a ideia da GoParity que é de investimentos sustentáveis. Aliás, falei recentemente da GoParity na, num outro vídeo e... Vou deixar também o link aqui em baixo para tu poderes ver aqui as questões relacionadas com a GoParity e porque é que eu considero tão interessante porque está ligada aos investimentos sustentáveis. E mesmo que a porcentagem prometida seja menor do que noutras alternativas, do que noutras alternativas de empréstimos coletivos, a mim parece-me bastante mais interessante estar na GoParity. De okay? qualquer forma, disclaimer aqui. Deves fazer a tua própria análise e perceber que empresas de empréstimos coletivos são mais adequadas para ti, quais é que oferecem melhores rentabilidades, mas também equacionar o risco de cada uma delas para ti e qual é também uh, a exposição que estás uh, disposto a ir, ou seja, qual é a percentagem da tua carteira de investimentos que estás disposto a, a alocar em empréstimos coletivos. É 1%, é 5%, é 50% da tua carteira, o que é que estás disposto a perder? Okay? É muito importante nós refletirmos sobre isso. Mas era esta a ideia que te queria trazer para hoje. analisa -se sempre o risco de qualquer investimento que estejas a fazer e no caso das empresas de empréstimo coletivo é muito importante nós estarmos a analisar qual é o real risco que representa de perda de capital para nós. Okay? Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like, quero ver esse, esse botão azul, a ficar azul bem escurinho. Okay? Muito obrigado por teres estado desse lado, só são lucrativas. Tchau, tchau.